Rato? Toda tá daqui Será que me escutaram? Hum, tá peguei um, peguei um. Como que Quando isso pra HS, é, velho? Eu te... Vai ter um andar e esse outro cara aí. Ou dar uma voltão, sei lá. Eu vou garantir B, galera. E gente. Ih, gente, gente. Ó, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui. Eu escutei. Eu também. Ha <laughs> a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Estou aqui no mapa do inferno. Como vocês podem ver, é inferno. Inferno que todos conhecemos. Estou no 16x9, com a maior resolução possível. Tudo no máximo, tá ligado? CES está lindo. E a menor resolução que eu consigo através aqui do menu do CSGO é no 4x3, colocando aqui no 640x480. Por Porém, há uma resolução ainda mais baixa que você só consegue através de um comando, que é esse comando aqui. O padrão é zero. Porém, quando você coloca no 1, a marca má... acontece. Bugar tudo <risos> tá bugado ali ainda, mas é só apertar S que voltar aqui desbuga. Enfim, a água virou fumaça, pai. Ô rapaz, olha. Como está o meu CSGO, mano O FPS está limitado para não bugar a gravação Minha gravação buga, se eu não deixar ele acho que não Tá 250, limitado em 240 Mas, eu testando Em off, eu tive sim um ganho de desempenho Pouca coisa, assim, no meu caso 20, 40 FPS Temos um problema, esse comando, ele é protegido Pelo SVSheets, ou seja, você só consegue utilizar Com o SVSheets no 1 Porém, eu criei um script e eu utilizei Consegui jogar um competitivo, obviamente Como sou besta, então eu joguei um competitivo Com esse comando em meu servidor privado, ah, mas se ativou o SVX do servidor, não ativei. Porque senão todo mundo ia sair voando de no clip, tá ligado? Ah! Eu só não utilizei esse script no MM por risco de ban. E eu não vou correr o risco de tomar ban com a conta que eu tenho, tá ligado? Com todas as skins. Humildade. Também não vou disponibilizar pra vocês, porque muitas pessoas <risos> seriam banidas e a culpa viria pra mim. Eu também recomendo, tá ligado? Esse comando te dá algumas vantagens um pouco injustas, assim na beirada de algumas smokes, porque a smoke, ela fica completamente quadradona, ó tá ligado? E aí, enfim por exemplo, ali, ó às vezes eu consigo ver com um pouco mais de facilidade o apartamento. Enfim, de qualquer maneira, pra você aí que deseja muito jogar CSU, você tem um sonho, mas seu PC, mano, não roda nem a pau. tem um servidor privado, um servidor privado criado por você, por algum amigo, ou algum servidor privado que permita a utilização desse comando e teste. Tá ligado? Eu vou jogar um comp agora e, mano, o bagulho ficou louco. Dá um ligue na molotov. Tá Ó a vantagem zona aqui, é, é forte. Mas deixa o CSGO mais liso. O impacto aqui é, é grande. Ó, estamos quase com 800 mil inscritos. Se inscreva no canal, faça parte da família. Meu sonho é ter um milhão de inscritos. Enfim, sem enrolar, vamos pro compilogo aqui. Mas se inscreva aí no canal. Vai realmente me ajudar, cara. Tamo junto. Bora. Vamos embora pra um bar... Nesse mês, para participar do sorteio de várias facas e o Maca 47, área pesca dourada especial times brasileiros classificados para o Major Rio. Ao depositar no CSGO.net, utilize o cupom Rio 2022. Utilizando o cupom RIO 2022, você ganha 40% de bônus em seu depósito. E preenchendo o formulário, participa de sorteios exclusivos e super especiais. csgo.net o melhor e mais seguro lugar para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Use o cupom RIO 2022, o link do site e do formulário se encontra na descrição o Rian tem o um inventário mais caro do Brasil Avalia. vamos lá rapaziada ó começou a resolução é feia cara é bem feia ó pra quem não tá ligado a os que eu tô usando aquela ela abriu print com quatro adesivos, coroa brilhante. Mano, que bagulho feio, mano. Palácio, tem mais. Ele vai me comer. Mas muito viado! Tem mais palácio, tem caverna, galera. É A. Então, tipo, aqui, ó. Palácio. Nossa, o pai tá jogando. Tá aqui, caverna último. Boa, oh, rapaziada. Mas jogou, mas jogou. Vocês viram o sangue, né? O sangue parece Headstone do Minecraft. E ó, oh, minha M4x4, Ralph, foi de F. Vira um, oh, maluco, galera. É difícil, é difícil. Vamos dar uma meia aqui pro time. B, B, B, B. Mano, meio não tem os caras podem descer rato. Deploying Deploying O pai tá jogando, tá? Ó, a resolução é feia, é difícil, é esquisita. Mas o pai tá jogando. E os bonecos dá pra identificar. O que eu tô sentindo? O CS tá nitidamente mais leve. Tá nitidamente mais leve. Não sei se ganho de FPS eu tive, mas assim, tá mais leve. Tá mais, tá mais solto, tá ligado? Tá suave. Ó é. Oh, é. Oh, é. o spray da Imperial, mano. Olha, parece uma, uma esmeralda do Mine. Nossa, não tem uma granada daqui. Ah, não, tem smoke, sim. Bangar? Ou você que bangou? Não, Palácio, Tem palácio, Tem palácio, palácio, dois palácios. Mais... Mano, mais um. Dá pra ter matado os dois. A ah, galera, sem Tem medo, só abrir Chega, hora sem tempo. Palácio, último. Ah, mano, o ca... quase caiu, velho. <risos> tá plantando default, normal. Boa, boa, boa, boa, boa. Então... Fazer da caverna aí, eu vou ruxar a liga e ir meio. Quero explorar o um mapa, então eu vou ruxar, mano, bastante. Eu já tá direito. Já meio. Não tá Tô aqui mesmo. Deu uma acelerada aqui. Cara. Tira a cara do. Tô... Tira a cara, pai. Galera, vocês não sabem o que é tirar a cara? Não. Palácio, palácio. Vamos. o galera, tira a cara, pai. Se liga nessa play aqui, galera. Se liga nessa play aqui, galera. Se liga nessa play aqui, galera. Nada da caverna, rapaziada. Eu jogo assim. Bem. Fergode mais arte. Ai, que bendito. Onde? Bem o é meio. Bem o meio. Pra onde eu vou? Bem o meio? Ó, tiro do meio. B, B, vai ver, vai primeiro. Ô, Costa, tira a cara, tira a cara, tira a cara. Nossa, menos 12 aí. Azul. E menos 12 é. Galera, eu vou tentar fazer uma jogada no meio que eu faço com muita frequência que é aquela smoke do Zayou na escada sempre dá certo nas resoluções tá. normais. Vamos ver agora. Não, não é que nem o pixel, mas não muda muito isso. Meu Deus, isso tá horrível, cara. Eu tenho certeza. Não é possível, mano, deixa eu bangar logo aqui. Não. como esses caras... O foi bem agora que eu lembrei da meio, galera. Tá é Parece que é voar. Pode ter passado muito um time. Quer que é eu, que é. eu matei o palácio, eu matei o palácio. Hum. de lado aqui, ó. De lado. De lado. Pula. Mano, comeu na cabecinha joguei muito bem, mas o time vai entregar esse round. Mas o time vai entregar esse round. Nossa. Valeu. Faz eco aí, galera. Ruxa todo mundo liga. Confia. Deixa eu só lober esse round. Passou, passou. Comi ele, comi ele. Manda pra B, é velho. Ah, estourado seu estou safadinho. Dois ratos. Rato? rato? Deploy, Será que me escutaram? Ele passou, Peguei um, peguei um. Como que Quando isso acho foi HS, velho? Vai ter um da andar, e esse outro cara aí. Ou dar, A voltou, sei lá. Eu vou garantir B, galera. Ih, gente. Ih, gente. Ih, gente. Hum... Ó, oh, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui. Eu escutei. Eu também. Ai. Ai. Mora, isso ia dar merda, velho. Mano, pior que eu trollei, velho. Esse round vai custar caro ainda. Se eu matasse ele, eu ainda, eu ainda ia pegar matasse. uma K, tá ligado? Pra eu ficar triste com o outro. Não foi uma boa ideia, mano. Tem, tem caverna, pode ter tetris, smoke A. Nossa, essa smoke vai ser muito boa pra mim, mano. Nossa senhora. Essa smoke vai me ajudar muito. Se o cara cair sanduba, ele não me vê. Tomaroto, tomaroto, toma outros, toma outros. Toma, outro, toma, outro, toma outro. Tem milba, tem default. Boa, clã! Eu falei que eu tava maroto, só manter a calma. Galera, confia, ó, vou passar calma. Ruxa todo mundo meio e sobe, me liga. a oh, cabeça desse cara! Cabeça de gelo! Olha a pedra! Vem comigo aqui, palácio lixo roxo. Oh, não, pode ir com os caras, pode ir com os caras, pode ir com os caras. Vou pegar os caras de lado, mano. Boa! Sit. Sit meio de 70 Perdeu mano, perder o pistol, não um, um, é bom Ó, oh, uma smoke aqui Eu, assim, oh, oh. eu, eu tenho smoke banho banho. Banho. Que é isso mano? buraco Bã? Mais smoke, mais smoke ah! Escolta, tô... Caraca, cara. Ah, é tapete. Tapete. Acho que é doido. tapete. Confia, oh, galera. Mano. Que porra oh. foi essa, mamãe? Pode passar Desert Eagle, Lucas 1. Um. É minha. Que que você quer outra, velho? Ó, já ia comprar uma mirada. alta. Aí ah, eu lembrei que eu não é. posso. Ih, SG. Ah. Como é que dá? Tá tirando né gente? O que que que é isso? Né? Vou pegar essa bomba aqui velho. Vai... Nossa, ó, ó, ó, ó Esse quadradão amarelo <risos> quando ele pisca Areia Ele fez o palácio Nossa Aí, já sabe de mim já Tem que em cima do palácio Que time, mano. Mano, vamos comprar só uma Tech9, tá ligado? Deixa dois mil pelo menos. Vamos ruxar meio por baixo e comer liga. Ninguém passar carroça, só ruxa. Caiu o rato. Tomei um tiro ainda de alto. Vamos, vamos pegar, vamos subir rápido. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. L, L, Alp, L, Volta o mundo? Volta o mundo? Todo Eu mundo volta de novo? <risos> Pode ser. Mesma cal, ruxar meio. Ah, vai, volta pro rato, L, L, Mercado, Mercado, Mercado é up. E L é Alp também. Vamos começar a liga. Cuidado com ele. Essa liga. Uau. Boa, boa, boa. Plantar, plantar, plantar. Tem uma crava de mim aqui, vamos pegar? Aí tá na... aí não. Morreu, morreu, morreu. Tá, morreu, passou. E outro era mercado? Aham. Uhum. Já tá de ângulo já. já. Um morreu também. Vai te comer. Olha lá ele. Toma, então, quando ele não. abre o scope, eu não consigo ver o que ele tá fazendo. Linda. Linda. Ah, Banguei ah. até o, o time. Fala muito cego. Dominei. Isso é cabeça. Cabecinha. peguei ah. Cabecinha. cabecinha. cabecinha. cabecinha. Desperdiçado Papai. Ó galera, agora eu quero todo mundo comprando Uma PP Bison, puxando meio Liga, todo mundo meio por baixo Liga, ninguém passa a carroça, vai Todo mundo sobe liga, todo mundo sobe liga Morrido, meu Deus. Nada Vai Nada CT. Faquinha, faquinha última. Todo mundo se fecha tá ligado, agora. Tá ligado, tá ligado, tá ligado, faquinha, faquinha, faquinha, faquinha. Fecha ela pra ele. Cadê a bomba? Faquinha, hein, faquinha. Vai, não. Pode ir, pode ir, pode ir, faquinha. Cadê esse cara? Ele não deu <risos> Vai dar o fake e vai te procurar. Não tem nem kit. Ai, ai, ai Ah, ganhamos, que importa? Ganhamos, ganhamos. 8 barra 15, foi safe, foi safe Deixa eu assinar o perfil do cara aqui que pediu Não, Valeu, rapaziada, ó, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo Todos os dias, dois vídeos novos, tamo junto, valeu Eu e vou ficando por aqui, até um próximo vídeo no canal 1337. fa